Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022 e o AgroLink News já está no ar. A partir de agora você vai ficar por dentro das últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, atualizações do mercado e muito mais. A cultura do trigo será pauta, assim como os trabalhos da colheita da maçã.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 .com.br você vai saber que o preço do arroz subiu com o início da colheita. O indicador aumentou quase 2% somente nesta semana. No Mato Grosso do Sul, o Estado quer atingir a autossuficiência na produção de fosfato. O fertilizante natural tem grande importância na produtividade do setor agrícola. Na aviação agrícola, o setor no país registrou um crescimento de 3% no ano passado. O Brasil mantém a posição de segunda maior força aérea agrícola do planeta. Ainda falando sobre o trigo, o preço do cereal de inverno disparou na Bolsa de Chicago. A situação geopolítica é tida como uma ameaça ao fluxo de mercadorias, levando à alta do cereal. Estes alguns dos principais destaques do nosso portal. E como eu mencionei anteriormente, o trigo é pauta aqui no AgroLink News de hoje, porque o cereal ganhou novas cultivares para o Rio Grande do Sul. A Federação da Agricultura do Estado Gaúcho, a Farsul, em parceria com a Fundação Pro sementes lançou uma nova cultivar que pode resultar em um aumento de até 35 sacos por hectare. Em termos financeiros, o resultado é de quase R$ 3 mil. Reais. A coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Pro sementes Cassiana Kel, explicou que o estudo buscou cobrir as diferentes características climáticas do Estado Gaúcho. A nossa rede experimental de trigo ela é constituída por sete, uh, sete municípios. Nós buscamos alocar esses municípios de uma forma heterogênea dentro de todo o território uh, do Rio Grande do Sul e que tem uma representatividade com a cultura do trigo. Né? Então, nós vamos desde do Sul, com a localidade de São Gabriel, representando então a região mais fria né, do mapa, região onde uh, chove um pouco menos e é mais alto, né? segundo o nosso zoneamento agrícola. Então, nós temos a região 1, representada por São Gabriel, Cruz Alta, Passo Fundo e Vacaria. E, na região 2, nós temos três locais que representam essa região. Seriam eles Cachoeira do Sul, São Luiz Gonzaga e Santo Augusto. O programa Ensaio de Cultivares em Rede está em sua décima edição. As pesquisas elas foram realizadas no ano passado em duas regiões e sete municípios. Os resultados completos podem ser conferidos lá em agrolink.com.br ou também no site da Farsul. Do trigo, vamos para a maçã espaço para entrevista. O Rio Grande do Sul já deu início aos trabalhos de colheita da fruta. E sobre este tema, eu converso agora com o um pesquisador da Embrapa, o Gilmar Nachigal. Para iniciarmos este bate-papo, qual é a expectativa inicialmente, Nachigal, para a próxima safra da maçã? Estamos em plena colheita da maçã no sul do Brasil né, e viemos de uma condição de inverno muito boa. Porém, a nossa expectativa é que nós tenhamos uma redução de safra decorrente né, dos eventos climáticos, né, principalmente relacionados à estiagem, que afetaram a Toda a região sul e a com certeza a, a colheita da maçã. Nós vamos ter uma redução ainda, ainda não totalmente quantificada. Mas as expectativas é que espera a, uma redução entre 20 e 25 por cento de, de, de redução de produção nesta safra, justamente pela pela presença dessa, dessa condição climática que nos levou a uma estiagem prolongada e isso afetou a produção né, e principalmente o calibre da fruta. Né, nós Tivemos frutas menores e isso dá uma expectativa de redução de safra para 2021 e 2022. Sim, a colheita ela tem avançado no Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores do país. Como as condições climáticas do estado, que enfrenta uma forte estiagem, vão impactar na qualidade da fruta? Justamente pelo fato de termos uma condição de estiagem, né? principalmente na, na região sul, né? na região produtora de maçã envolvendo a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os polos de produção ah, nos municípios próximos à vacaria e também a região de Santa Catarina, produtora de maçã, foram afetados né? pela, pela restrição hídrica né? e isso afeta... Uh, tanto o desenvolvimento das plantas como a produtividade e a qualidade dos frutos. Então, é, certamente, é, nós enfrentamos aí uma estiagem, né? talvez uma das mais, mais prolongadas e, e, e talvez com consequências mais fortes dos últimos dez anos. E realmente, é, este fato né? comprometeu um pouquinho a produtividade e a qualidade da maçã né? e... Claro que gerou uma preocupação para os produtores, porque isso representa a redução de renda e, acima de tudo, né, a fruta não não conseguiu atingir um calibre, né, porque ela não conseguiu a planta não conseguiu absorver água na quantidade necessária, né, justamente pela deficiência de, de, de água no solo, e isso afetou um pouquinho a qualidade em termos de tamanho da fruta, e, ah, e isso, claro, né, traz algum, algum, algum problema para o produtor em termos de rentabilidade, porque sempre isso representa redução de produção total. Né? Porque no momento que você diminui o calibre, você tem uma redução de produção. O mercado interno, ele também ele deve absorver toda esta produção de maçã nacional? Normalmente o mercado brasileiro tem, tem absorvido toda a produção brasileira. Né? Nós temos... Uh, uma expectativa de produção que varia né, de ano para ano, mas de 1 um milhão, um milhão e 100 a 1 um milhão e 400 mil toneladas de maçã. E, esse, e essa quantidade toda, né, o mercado brasileiro uh, tem essa demanda bem caracterizada. Né? Uh, parte disso, né, um percentual muito pequeno exportado, né, para diversos países do mundo, mas ainda representa para as condições brasileiras um percentual pequeno em relação ao, ao consumo nacional, que representa provavelmente aí uma cifras superiores a 95% da maçã produzida no Brasil. Então, certamente o mercado brasileiro ainda está absorvendo né, as condições ainda de, de, mesmo ocorrendo na importação de maçãs para atender alguns mercados pontuais e até alguns alguns momentos onde que você tem alguma escassez de fruta no Brasil, mas a produção brasileira consegue atender plenamente o nosso mercado e o nosso mercado, por outro lado, também consegue absorver toda a produção brasileira. É, o gosto do brasileiro é, se, se adaptou muito bem às cultivais produzidas aqui e as condições de produção também caíram muito bem no, no gosto do, do consumidor brasileiro. E entre as duas principais variedades, qual deve ter o melhor desempenho? Para essa safra, com relação a, a, ao problema da estiagem, né, a gente espera que uh, a cultivar gala seja a que tenha uh, maior, maior, as consequências sejam maiores para essa cultivar, porque é uma cultivar de curto mais, ciclo mais curto, e justamente o ciclo dela coincidiu com esses períodos né, de, de de estiagem, ou seja, nós temos já praticamente com 40, 40, 50% da da cultivar gara colhida, né, e ainda nós estamos ainda passando por um período de estiagem, então provavelmente entre a cultivar galha e fuge nós vamos ter aí as consequências né, de, de, de problemas né, relacionados à redução de produção, mais relacionados, né, e os problemas maiores em termos de calibre e outros, e outros fatores, como também cor, e, e que podem ter ocorrido em função da estiagem, é, estão mais relacionados ao cultivar gala. É claro que os problemas de estiagem também vão afetar a, a cultivar fuji. Mas eu entendo que seja talvez numa proporção melhor, menor, principalmente se as condições de estiagem se normalizarem, ou seja, se a gente tiver chuvas uh, normais a partir de agora de, de, de, de final de fevereiro e início de março, uh, as condições tendem a, a normalizar para, uh, uh, uh, uh, uh, para cultivar food. Agora, pesquisadores, os preços pagos aos produtores estão satisfatórios isso na comparação com os custos de produção? É um, é um ano né, bem complicado porque é, em função de todos os problemas comerciais é, advindos da pandemia que elevaram os preço, preços de commodities, principalmente como fertilizantes e outros produtos importados, em, em função de uma escassez até mundial e tudo em termos de alguns produtos e até mesmo em, em função de uma inflação que ocorreu em diversos outros países, né? Uh, o custo de produção para a maçã ela se elevou em relação aos anos anteriores. Então, a gente espera que, uh, que a rentabilidade do produtor tenha, uh, seja afetada em função disso, porque uh, mesmo com, com um aumento né, normal de preço no mercado brasileiro, que, que sempre ocorre de uma safra para outra, os custos de produção em relação de produtos que são usados para a produção da fruta, como fertilizantes, produtos que relacionados a controle de doenças e pragas, né, são todas elas basicamente dependentes do dólar e os valores de, de dólar né, aumentaram, principalmente a nível de mundo. E, acima de tudo, a gente teve uma escassez de produtos né, em função da pandemia, que é, aumentou ainda mais os preços né, em termos de, de... Para o produtor, né, afinal, que de, de uma forma que, comparado com outros anos normais, né, o produtor poderia ter uma rentabilidade maior. Este, então, é o um pesquisador da Embrapa, uva e vinho Gilmar, Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho de uma Curiosidade sobre o clima. Muito se estuda e se conhece sobre os fenômenos Enzo, El Ninho, Oscilação Sul ou mais popularmente chamado apenas de El Ninho e nós estamos passando pela fase negativa do fenômeno por isso estamos no período de Laninha. Mas na atmosfera existem outros fenômenos que também regem o clima e um destes fenômenos é a Oscilação Madden-Julian e fazendo uma analogia com El Ninho-Laninha a Madem Júlia também provoca alterações nas chuvas aqui no Brasil. A diferença, Lucas, é que é um fenômeno que acontece de maneira bem mais rápida do que o El Ninho Laninha, é um pulso de chuvas que dura cerca de 30 a 60 dias, passando por todas as regiões do planeta, mas ora provoca chuvas, ora provoca diminuição dessas chuvas, isso depende da posição que o pulso se encontra no planeta. Bom, Trouxe isso mais como uma curiosidade mesmo e é um assunto bastante técnico e que, apesar de ser conhecido e bastante estudado, ainda não é amplamente compreendido. Agora, o motivo pelo qual menciono Madden Julian é porque nós estamos na fase do fenômeno que provoca a diminuição das chuvas na parcela central do Brasil e que neste período em específico vem num bom momento. Essa redução das chuvas vai favorecer o avanço da colheita da soja, apesar de que estamos num ritmo acelerado no panorama geral do Brasil. E além disso, Lucas, essa influência no tempo também fornece o retorno mais significativo das chuvas na região sul, o que pode dar um conforto hídrico para o milho safrinha que vem sendo plantado neste período. E para não ficar devendo e não estourar no tempo, Vamos então rapidamente com a previsão desta quinta-feira. Chove em praticamente todas as áreas do país, mas há uma grande diminuição dos volumes e da área de abrangência dessas chuvas. Na região sul, o destaque fica para o calor e que com a maior quantidade de umidade pode causar um desconforto térmico e sensação de abafamento. Tem possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul com risco de granizo. Agora, no Mato Piba, as chuvas diminuem muito, até mesmo em relação ao dia anterior. Tempo praticamente seco na Bahia, sul do Piauí e chuvas muito irregulares no Tocantins. No centro-oeste, pode chover forte no norte do Mato Grosso, mas de maneira muito pontual e isolada. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Para encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores da soja. Saca de 60 quilos sendo vendida a 206 reais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 186 reais em Cascavel, no Paraná, 182 reais em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Atualizando o mercado agrícola, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.